Ah, e esse é um tema muito importante, por quê? Porque muitas pessoas não avançam com seu negócio na internet simples, simplesmente porque não se permitem vender. Tem essa trava de... É uma trava que é um grande perfeccionismo, né? De esperar sempre o um momento perfeito, onde o meu produto estará perfeito, tudo estará perfeito, para então eu me expor... E vender, só que o perfeccionismo é uma grande trava de segurança, é um grande conforto ilusório de você estar sempre postergando o momento de você se expor de verdade através da venda. Então tem muita gente que cai nisso. É um problema que eu vejo muitas e muitas e muitas vezes, há cinco anos que eu acompanho a galera, muitas pessoas travam aí né? de esperar a clareza. Pura e perfeita né? de ter um produto excelente para depois vender. E vocês vão ver que a lógica não é muito bem por aí, tá? Existe uma lógica muito mais interessante para você conseguir avançar do jeito certo. Agora me fala, quem já sentiu essa trava aí? Bota no chat para eu saber. Quem já sentiu um pouco travado pela, pelo perfeccionismo, né, por não ter um produto ainda redondo, por não ter a clareza 100% do produto que funciona, que é elogiado, que já é validado. Quem não conseguiu vender por causa dessas travas? Porque é muito natural. A Ana Clara aí falando, Hudson, Renata. Então, prestem muita atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula hoje, porque isso pode ser um divisor de águas, pode dar um estalo na cabeça e vocês entenderem que a lógica mais sustentável e saudável é outra, tá? Não é essa de você criar um produto perfeito gigantesco e depois só vender tá bom, porque uma coisa importante também que a gente tem que ter clareza é que um negócio online minimalista ou qualquer negócio ele só existe com a venda, galera. Se você não vender, não tem como você ter um negócio simples assim não quer dizer que você não possa ter projetos filantrópicos, você não possa fazer coisas de graça, você pode tudo, sem problema nenhum, mas se você quiser viver do seu negócio online, você precisa fazer as pazes com a venda, tá? E a venda, como a gente falou, né, e hoje eu tenho uma convidada especial que vai falar um pouquinho, né, de camadas mais profundas, né? de diversos eus que a gente tem, que são vozes aí dentro, né, que você precisa lidar, você precisa conhecer. Algumas vozes você precisa silenciar, outras você precisa empoderar, outras vozes você tem que fazer as fases. É, tem muitas crenças e limitações internas que nos travam para ir lá para a venda. Né? Mas aqui o que eu quero trazer para vocês é um nível estratégico e é um nível para que você entenda a boa ordem, para você não travar, principalmente no início, tá? Então, qual é essa ordem que eu quero trazer aqui para vocês? Marketing first, product second. Com essa pronúncia linda aqui, americana. O que isso quer dizer? Venda primeiro, produto depois. Por que isso? Porque de que, que adianta você ter um produto foda, perfeito, maravilhoso, que ninguém quer comprar? Que ninguém vê valor? Que ninguém percebe valor? Que ninguém precisa? Que não resolve o problema real de ninguém? Não adianta absolutamente nada. Você não vai conseguir ajudar ninguém se ninguém precisar do que você tem a propor. Então, essa lógica do marketing first, né, as vendas, os esforços de, de divulgação, de validação da necessidade real do produto na vida de uma pessoa, é fundamental para depois você criar o produto de uma maneira muito mais assertiva, muito mais qualificada, um produto muito melhor. Você não precisa começar pelo produto, porque muitas vezes a gente começa pelo produto porque é a nossa zona de conforto. Só que a grande maioria fica presa na zona de conforto. Porque sair da zona de conforto é desconfortável, dói, é difícil. Então, por isso que eu quero trazer para vocês aqui uma história, que é uma história linda, onde me fez mudar essa mentalidade em relação à ordem das coisas. Eu comecei a entender que é muito mais importante eu vender primeiro e depois criar o produto não só por mim e pelo meu negócio, mas principalmente por quem eu vou ajudar, por quem eu estou servindo. Porque assim eu vou servir muito melhor, eu vou focar muito... ...a minha energia de criatividade, a minha energia de transformação em algo que as pessoas precisam. Em algo que as pessoas realmente têm necessidade. Porque se você não mapear isso antes, não tem jeito. Tá? Tá? Então deixa eu trazer essa história, que é uma história que rolou no Google. Na minha vida passada, para quem não, não conhece, não, não acompanhou assim, desde o início, eu tive três grandes fases na minha vida. Uma fase como esportista, né, jogador de vôlei de praia, foram 10 anos. Depois uma fase como executivo de multinacional, onde eu trabalhei na L'Oreal durante 10 anos também. Cheguei a ser diretor de marketing e comunicação né, para grandes marcas como L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Colorama e nessa época... Eu trabalhei na França, nos Estados Unidos, mas mais, mais tempo no Brasil. E no meu último cargo, lá que eu cuidava dessas marcas para o Brasil, a gente tinha uma parceria muito forte com os maiores players digitais do mundo, né? Google, Facebook, YouTube, Twitter. Então, a gente estava o tempo todo em reunião com eles, visitando a sede deles, eles visitando a nossa sede, a gente co criando estratégias, definindo planos de marketing juntos, porque era muito investimento que a gente botava nessa galera, né? eram milhões e milhões, então fazia parte desses... desses a L'Oréal era uma, uma conta-chave, né? que eles chamam de Key Account, né? uma, uma conta muito estratégica para eles, né? que é líder mundial de beleza. Então, recorrentemente, a gente fazia visitas na sede deles lá nos Estados Unidos, para conversar com os maiores exec executivos da Google, do YouTube, para fazer imersões, e era mágica a experiência, porque a galera tem um calibre muito alto, né? muito grande. E eu lembro que a gente foi, e né, foi uma cúpula da L'Oréal, né? era diretora de, de mídia, é, o vice-presidente... É, da divisão de grande público, que era a minha divisão, a diretora de marketing da marca, enfim, foi um grupo de umas 10 pessoas, né? E aí a gente foi lá fazer esse safário digital. E no Google, a gente teve uma, uma reunião com o diretor de inovação do Google, que era um cara genial, né? Trazia cada ideia e tal, e ele fez um, uma, um, uma espécie de estudo de caso, uma dinâmica de estudo de caso com a gente lá. E foi muito interessante, porque... Ele trouxe o seguinte caso. E se o McDonald's quisesse lançar o Mac Spaghetti? Macarrão, né? No McDonald's. Aí, gente, vai, interessante, né? Poderia fazer sentido. Ele falou, ó, beleza, vamos pensar agora qual seria a estratégia mais eficaz que vocês construiriam. vocês agora têm 20 minutos para reunir, né? E trazer um plano de lançamento do, do Max Spaghetti nos Estados Unidos. A gente, beleza. Aí vamos lá, né? Executivo do caralho, a quatro, diretor da puta que pariu. Galera, cúpula do leão mesmo. Ternos lindos, cabelos penteados, blusas bem passadas, cartões com letras de ouro. Mentes brilhantes, vamos desenvolver o plano. Ai, um plano incrível. E começou, né? Vamos pensar agora né primeiro na matéria-prima vamos contratar tal chefe italiano para trazer né uma, uma fórmula especial depois vamos trabalhar é, a parte da logística pensou né então vamos pensar nos ajustes na linha de produção porque nessas vão pegar 100 lojas nos Estados Unidos em diferentes regiões né, sem restaurantes e vamos Pensar em tudo que a gente precisa ajustar, novas máquinas que a gente precisa investir, adaptações, treinamento da equipe toda, né? Porque vai ser um novo processo. E não, foi trazendo coisas, o plano foi ficando bonito, grande, estruturado, né? e porra, vamos investir 5 milhões nessa fase 1, né? para depois ir para a fase 2, e neném, né, né, blá blá blá. Plano incrível, né? As mentes brilhantes. Estou de bola! criamos esse plano, aí chegamos para ele e apresentamos, né, aí o diretor de inovação só, lá do Google, né, vindo, pô, legal, top, melhor ó, muito bom, parabéns plano, muito completo, mas eu queria saber agora quanto tempo vocês acreditam que vai demorar para implementar esse plano, né, e a gente, ah, vamos pensar aqui, pensar mais um pouco, ó, facilmente entre 12 a 18,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 Então, galera, perfeito. Obrigado, o exercício foi excelente. Agora, deixa eu trazer uma outra hipótese. E se, e se a gente fizesse o seguinte? A gente selecionasse 10 lojas, 10 restaurantes diferentes, pegasse aqueles restaurantes que tem, são um pouquinho mais modernos, que tem o um, um, um menu num banner digital, sabe? Umas TVs assim, em cima, que você só fica mudando as telas e tal... A gente pega um estagiário aqui da equipe, pede para ele fazer uma arte, né? um, um banner, uma foto bonita. Né? Nem precisa ser nossa ainda, a gente nem precisa fazer um macarrão. Fala para pegar um macarrão na internet, botar novidade, lançamento, Mac Spaghetti, né, né, né tal. A gente bota lá numa tela, né, para ficar mudando, né, tem um Big Mac, tem um Mac Flurry, tem isso aqui, Mac Spaghetti. E aí... A gente treina a equipe desses 10 restaurantes falando assim: ó, toda vez que alguém pedir um Max você vai pegar um caderno, um papel, uma caneta. Não precisa ser a caneta do McDonald's. Você vai escrever assim: um palitinho. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. No final do dia, você vai consolidar, né? E vocês vão fazer isso por duas semanas só, tá? Duas semaninhas. E para quem ficar decepcionado, né, porque vocês vão falar que está em falta, né, porque não tem produto. Então você vai falar, oh, desculpa, está em falta, né, o, o Max Spaghetti tal, mas para compensar né, esse nosso erro aqui, toma aqui uma batatinha ou uma casquinha, você escolhe. Beleza. E aí depois de duas semanas, a gente teria certeza, ou não, se haveria demanda real para aquele produto que as pessoas estavam vendo ali e desejando. E a partir daí... Em duas semanas, investimento zero, a gente saberia se faz sentido investir no plano todo que vocês falaram aí. E galera, essa história mudou a minha cabeça de uma forma que eu falei, caralho, é óbvio, é muito óbvio. Se você parar por um minuto né, para você aprender sobre isso, você refletir sobre isso, acabou. Só que é o óbvio que a gente esquece. É o óbvio que a gente não implementa no nosso próprio negócio. Você quer criar um curso gigantesco com 10 módulos, com 100 videoaulas, com 300 materiais complementares, contratar editor de vídeo, filmar em 4K, fazer o zaralho a 4, para depois vender e ver se alguém quer comprar aquilo. E aí o que acontece? Você não vende para ninguém, entuba aquele investimento todo que você fez, volta para casa, chora, posição fetal, frustrado, se achando merda, falando vou desistir do marketing digital, não é para mim. E eu falo isso com propriedade, quê? porque eu vivi essa experiência lá na Google, na sede, estava lá no, no Vale do Silício, bicicletinha, no parque, de a galera jogando vôlei de praia, experiência mágica, comprei bonecão do Google, caralho, a quatro... E quando eu comecei na internet, eu fiz exatamente o mesmo erro. Eu comecei quase, né? Eu fiz par, erro pela metade, porque eu comecei com um curso pra, na época que eu, que eu achava que todo mundo tinha que ser é, nômade digital. E aí eu fiz um curso de nômade digital, desenhei o curso 10 módulos, assim, tudo que um viajante precisa saber. Só que o que acontece... As pessoas, eu estava falando da, da estratégia para você negociar 30% de desconto no Airbnb, falando com o proprietário antes e trazendo o script que a pessoa tinha que colar né, e botar ali e tal, e o meu público nem sabia o que era Airbnb. Então, era uma, uma desconexão tão grande com o consumidor, que é a pessoa mais importante do seu negócio, que eu entrei numa, era como se fosse uma, uma grande cegueira, uma grande miopia, onde você só pensa em você, olha para o próprio umbigo e você fica no, naquela síndrome do My Precious. My Precious, meu produto é maravilhoso. Ai, vai. Ai, você cria um produto para você. Sendo que quem você tem que ajudar está do outro lado. E você não teve uma ligação, você não entrou num Zoom, você não passou uma hora com a pessoa, você vai ajudar para ter clareza pura sobre os problemas que ela está enfrentando, as dores que ela está vivenciando, os medos que ela tem, os desejos que ela tem, quais são os sonhos que ela tem. Porque se você não tiver clareza disso, não tem como você criar um produto foda. Você vai criar um produto para você. Então, economiza, vai lá, fica se olhando no espelho, narcisicamente, e esquece, porque um negócio não é feito de produto para você. Então, essa história eu queria trazer para vocês, porque teve um aprendizado muito grande para mim, e eu quero que vocês integrem isso, porque isso pode mudar a vida de vocês, pode mudar o jogo. tá? E quais são os melhores formatos para essa estratégia? mentoria ou curso ao vivo vocês já me acompanham há um tempo né? quem me acompanha aí estão cansados de saber por que, que eu sugiro tanto esses dois formatos mentoria ou curso ao vivo no início porque são muitas vantagens comparadas a, a todas as, todos os outros formatos não quer dizer que os outros formatos não funcionam não é isso mas esses são os melhores para você ter mais contato com quem você vai ajudar para colher feedback e melhoria E aí é um conceito que eu criei que é o seguinte: para você começar com uma mentoria, um curso ao vivo, uma entrega ao vivo, o que é um curso ao vivo? Né? Você, você vai entregar é, aulas. Só que essas aulas você vai fazer que nessa daqui, tá ao vivo, não tá? Eu tô te dando conteúdo de alto valor. Eu tô apresentando passo a passo para você. Estou estruturando. Mas o que que eu trouxe aqui para vocês? Um, um mínimo método viável, um MMV. Tem um MVP, né, do é, Minimum Viable Product. Aqui é o um mínimo método viável. Não o é um mínimo produto viável. O mínimo método viável, que é basicamente um mapa mínimo que vai te guiar para que você não se perca e só trabalhe com a espontaneidade. Porque se você não tem muito, muita segurança ou muita intimidade com o conteúdo ou com a forma que você vai apresentar algo para alguém... Você pode se perder, aí o ao vivo você pode ficar nervoso, pode ficar com vergonha, você pode sentir medo de não conseguir expor sua ideia de forma correta, né? E aí, o que, que acontece? Você só cria uma base né, para te guiar, e daí você consegue, assim, ter muito mais assertividade para você ouvir, para você entender a reação da galera, para você ver que está fazendo sentido, você tem muito mais flexibilidade para ir ajustando ao longo do caminho, você não precisa filmar 10 módulos né, no início. Lá no início, o que, que eu fiz? Eu, tinha, eu, eu gravei o módulo 1, um, módulo 2, né? desse curso de, para nômades digitais, que era o módulo 1 um sobre viagens, sobre passagens aéreas, o módulo 2 sobre hospedagem, que eram coisas muito óbvias né, para qualquer um que está querendo se tornar um nômade. Mas... Todos os oito módulos que eu tinha desenhado, que eu ia começar já a filmar, eu falei, cara, deixa o primeiro fazer essa ação de venda aqui para ver se a galera. E vi que ninguém comprou, ninguém comprou. A primeira vez que eu fui vender, eu entrei no webinário tal para vender e que zero vendas. Aí eu falei, cara, beleza. Fiquei em posição fetal, frustrado para caralho. Tava na época vivendo de economia, então. Foi, foi um abalo emocional, mas eu me reergui e falei, cara, o que, que eu posso aprender daqui? O que, que eu posso trazer para minha jornada? E aí, a partir daí, eu fui aprendendo e me reposicionei completamente, estou aqui com vocês hoje. Mas essa flexibilidade vai te ajudar a aprender mais rápido. Você vai ganhar dinheiro para aprender. Essa é a grande vantagem. É de você considerar essas fases iniciais, uma fase onde você talvez estivesse investindo para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um MBA, usar a alha 4, mas você vai ganhar dinheiro, talvez muito dinheiro para você aprender. Isso vale ouro, né? E mesmo assim, isso daqui vai estar gravado, vai estar no YouTube, né? E poderia estar na minha área de treinamento da Hotmart como um curso, né, como uma aula. E aí, essas gravações né, de um curso ao vivo, de uma mentoria, o que for, elas ficam ainda mais relevantes do que se você só gravasse o seu vídeo separado, porque as perguntas que vocês vão me fazer aqui, eu vou responder, e com certeza a sua dúvida é a dúvida de centenas de outras pessoas que assistirão essa gravação depois. E aí, se eu respondo você, naturalmente eu sano as dúvidas do outro. Então, isso é muito mágico também. Né? E sem medo de entregar mais do que foi contratado, porque se você não tem muita segurança né, em relação ao que você está entregando no curso, na mentoria, né, porque o método, o mínimo método viável ainda não está muito bem desenhado. Se você combinou uma mentoria de quatro encontros e viu que só conseguiu é, cobrir 80% do conteúdo nos quatro encontros, entrega um quinto de graça. Se você apresentou um curso né, com três módulos e tantas aulas, se está faltando aula, mesmo acrescenta aula, entrega mais. Porque assim você vai criar uma primeira impressão muito vantajosa em relação ao seu produto. Isso, isso tem preço, isso é mágico. Está fazendo sentido? Bota aí no chat para eu ver um pouquinho se vocês estão pegando tá? Falaram que tá cortando o mapa, tá, tá, todo mundo assistindo bem? Bota um joinha aí para saber, tá? E e aí, galera? Isso faz total diferença, tá? Você priorizar o consumidor, o cliente, você botá-lo em primeiro plano faz toda a diferença para esse entendimento, claro.